E aí, tudo bem? Alexandre Nogueira mais uma vez com você, né? E hoje passando para te perguntar uma coisa, né? Você notou que alguns dos seus anúncios na semana passada caíram muito no mercado de envios, que você teve vários anúncios baixados que não deveriam ter sido baixados? Você notou também um erro que tenha acontecido que acima de 120 reais ele está permitindo em alguns dos seus anúncios ou em todos os seus anúncios que você dê ou não o frete grátis, passando a ser opcional? Ambas as situações são bugs, tá certo? Sim, o Mercado Livre está tirando o Mercado Envios de várias categorias, mas na semana passada a gente teve uma alta um alto índice, né, de produtos sendo retirados, tá certo? Do Mercado Envios. O que que eu acredito, tá? Eu acredito que isso seja devido à mudança do painel de anúncios vários bugs têm acontecido, tá? Eu entrei em contato com o pessoal do Mercado Envios, né? Tava falando também com o Sérgio do Grupo Foco em Vendas e a gente resolveu criar um formulário para que você possa colocar exemplos de produtos seus que não deveriam ter saído do Mercado Envios e saíram e produtos seus que estão com um frete grátis opcional acima de 120 reais, tá certo? Então, eu vou pedir que você preencha o link que está aqui embaixo não tem risco nenhum, não tem nada, nada, nada que possa prejudicar você. E sim, eu quero entregar o um maior número de dados ao Mercado Livre, tá certo? Ao Mercado Envios, para que o pessoal possa analisar diversas situações. E sim, a possibilidade dos seus produtos voltar para o Mercado Envios. Você vai ver que é bem simples ali. A gente pede o apelido, o nome de contato, o telefone, o e-mail de contato para que eles possam falar com você, se for necessário. E ao mesmo tempo ali, link do anúncio qual a medida real desse produto, qual o problema que está acontecendo com esse anúncio, qual a categoria dele. Só isso. Por quê? Sim, você vai ter o anúncio analisado ali. O pessoal vai fazer uma análise para ver se teve um erro. E eles, lógico, eles vão analisar tudo. Não sei, tá? A única coisa que eu me propus, junto com o Sérgio, é tentar ajudar todo mundo, tá certo? Eu tive vários casos do pessoal me chamando que anúncios saíram, que as vendas caíram, que não vendeu nada no final de semana. E aí você começa a analisar e você vê que muitos produtos foram excluídos do mercado de envios. E isso foi passado para nós como um erro quando eu entrei em contato para falar com o pessoal. Então sim, a possibilidade de que isso seja um erro, de que seus produtos voltem e que vários produtos voltem, tá? A regra continua existindo, muito provavelmente produtos de 70 centímetros não vão ser aceitos, por isso que eu coloquei a medida no formulário juntamente com o Sérgio, para que eles possam analisar e verificar realmente se esse produto deveria ter saído do mercado em vius, passando a ser exemplos reais, onde eles podem analisar e tentar ajustar ou soltar um fix para que isso seja corrigido né, dentro do sistema ou realmente deixar o anúncio fora do Mercado Envios, tá certo? Então clica aqui embaixo no link, preenche o formulário que essa informação está sendo compartilhada com o André Santos do Mercado Envios onde ele consegue visualizar o que vocês estão preenchendo e está passando para o time de tecnologia, certo? São dois bugs e se você tiver com muitos casos onde o seu produto está dando ou não frete grátis acima de 120 não mude o seu preço, tá certo? Porque aparentemente, pelo que eu vi em algumas transações que eu tive acesso, né, o próprio Felipe da Azulpa compartilhou comigo onde está acontecendo isso na conta dele, a minha conta particularmente não está acontecendo. Onde aparecia para o cliente dele que ia pagar, certo? O frete, como o cara pagando o frete assim de 120, mas na transação em si isso não era cobrado. E depois, dentro do resumo da venda, aparecia. Sem essa informação do frete. Então provavelmente o vendedor vai ser cobrado depois desse frete. Então não mexam nos preços de vocês e continuem. Preencham aqui embaixo. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva e coloque nos comentários também as situações que estão acontecendo com vocês, quais são elas. Se tem situações diferentes, coloquem aqui para a gente tentar ajudar e tentar encaminhar isso. Tá certo? Um grande abraço para você e até mais.